Virou no meu bolso, você fica troca o flow, mas eu faço uma rima melhor e eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano, a conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor, eu tô ligado que cê é fraco eu mesmo que sou meu adversário. Dentro oh. do espelho que eu encaro, o único mano que já me deita na palavra, porque você é fraco e você trava, mano, eu te deito na rima e na pancada. Oh. Se o seu espelho que é seu maior adversário, você tá fudido pra caralho, porque vai ter que comprar outra, porque eu fui lá e quebrei no um dia que não foi o trabalho de fazer aquela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 Respeito. Eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada Você citou seu filho, eu respondi com o trocadilho O menino é bonito, nasceu igualzinha cunhada O primeiro filho, porra, graças a Deus que nós seu bonitão Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas cê viu Caralho, minha mulher é um avião Mas você sabe que minha rimã é brava o primeiro filho nasceu no ódio e o segundo filho nasceu na raiva. <risos> Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas Os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSul HD Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo Você hey, hey. tá ligado, parceiro? Você tá contubrado rimando na final da aldeia Eu hey. sou o Homem-Aranha e você é o Venom Mas você tá na minha teia, então hey. é melhor você ficar firmão que prado vai ficar pra trás É o Venom, tinha tudo pra ser um herói Mas você é língua grande demais É assim meu mano, você tá na pista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 mais um vagabundo, porque eu tô rima, como ninguém, mas eu tô despancando espancando igualzinho todo mundo. Pode ser folgado que eu não me comporto. Eu que não sou folgado, só minha calça aqui é folgada. Depois de apanhar para pra todo mundo, aprendi que todo mundo não é nada. Eu vi que posso aprender, mas eu sei que fala de sala, eu jogava futebol e fazia rima, que se foda sua aula.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 Eu não tô no retrovisão É final e nós já tamo acirrado Vou do lado, o Kant e o Prado Eu já tô ligado Se não aguenta, se junta com ele Porque contra ele, geralmente, você é amassado Tudo bem, ele não ganha do Prado Cê sabe que você vai perder Cê sabe que não tem como você ganhar Porque nessa batida eu vou acabar com você Eu ganhei cinco vezes do Kant Eu provei que eu sou um MC de nível Se é só pro Prado que ele perde Se ele se juntar comigo, nós é imbatível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 é a rima. Se não pode com ele, junte-se a ele Quando eu rima é quem. Só não se esqueça que você nunca pode comigo Então será semana que vem junte-se a mim Vou negar seu convite porque você é fraco, Não tem técnica e não respeita o beat Então agora eu vou mostrando que eu poderia me juntar com ele Porque não tem limite Aquela não era rima Aquela não era rima As ideias desse louco então manda sua rima, parceiro. Esforça o seu plano que eu mando de troco. Vocês não estão rimando nada, pra mim vocês estão de brincadeira. Na minha dupla não deu a carteirada. Eu tô na caminhada pra encher minha carteira. Você é desqualificado, você já provou que você tá atrasado. Sou um dos melhores por sempre ganhar do cante. Você é um merda por sempre perder Obrigado, Cante, marcadê meu obrigado pela BD há seis anos? <SILENCIO> pra você ver como que você não gosta, eu tenho uma resposta que abaixa sua moral Hoje pra mim você vai perder, não vai ser a primeira vez, porque você nem é meu rival Só que pra mim você é um roubado, jogou do nada no meio do R.A.P. Tudo bem, aquela já passou, mas vai ter esse ano, vai tirar ele em pouco JP. Olha! Quem que meu não é? Projo. Desculpa meu mano, quando eu tô queimando eu me torno fantástico. Ah! Ai,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 A gente é a nova era, nova era na sua frente E você, que só fala que é o gordão A cara de SP, mas te falta disposição Três semanas chorando, seu incompetente Eu aluguei um triplex na sua mente Você <risos> não alugou porra nenhuma Porque a que você mandou, nenhuma delas era sua Tente ser um homem que reconhece a significância Que tocante, agora entendi porque é significante Thank you.